Olá Ansos e Valentinas, como estamos? Bom, estamos aqui para mais um Roupas Feias até Dua Lipuzar. Hoje a gente vai analisar diversas roupas que modelos desfilaram pelas passarelas com elas. E a gente fala assim, oh, essa roupa realmente é feia ou será que alguém conseguiu salvá-la e esse alguém é ela? O terrorzinho da OMS. A cunhada da Gigi e da Bela. Dua Lipa. Dula Pips. What do you think about Dula Pips? Dua Do Dua, Dua Lipa. Dua Lipa. Dua, Lipa. Dua Lipa. Huh? Pipa. Vamos começar com essa mini saia e esse topinho rosa. Eu achei uma vibes bem Ariana Grande. Aliás, eu estou obcecado com a participação da Ariana Grande no The Voice. Ai, eu preciso analisar aqueles looks. Mas enfim, eu achei essa vibe. Bem a Ariana Grande nessa nova era Positions. Por mais que a era Positions já esteja acabando, ainda assim eu gostei muito. Aliás, a Ariana usou essa roupa nas apresentações ao vivo, gravadas do Positions. Ei, é, realmente, na modelo não brilhou, por mais que tenha muita pedraria ali. Não sei, a modelo tá toda dura, né? Agora, na Dua, nossa... Vamos combinar aqui: a Dolip é muito bonita, né? Plastificada? sim, mas ela já era bonita antes. Não sei porque que colocou boca, por exemplo. Eu, nossa, chegou a maior de todas. Eu não posso mais mostrar a link Antônio, irmão da Malu no Instagram sem mostrar ela então saiba você que está lá no Instagram arroba Breno Ah eu nem me apresentei né muito prazer eu sou o Breno Moreiro pai da gata Malu e estou no Instagram no Twitter e no TikTok como arroba Breno lá você vai encontrar o que stories no Instagram fotos e vídeos da gata a maior de todas dona deste canal que que eu tava falando perdi o fio da meada mas assim um ponto para a Dua, né? Porque, nossa, detalhe, essa saia de pedra laranja, que é essa faixa vermelha, isso é muito barango. Mas na Dua ficou harmônico. Nossa, a Dua Lipa tá bronzeada, né? Em comparação com a modelo, a Dua tá laranja. Sabe que a Dua Lipa é do Kosovo? Pois é, vou jogar aí essa informação para você. O segundo look que a gente vai analisar aqui, assim, tem um pezinho no caricato. Eu queria saber que passarela é essa, qual que foi o desfile? Porque tá uma vibes bem Elisabetano, né? Mais Bridgerton assim. Esse é o meu repertório, <risos> séries da Netflix, nada de história aqui. Nossa, ai. Eu amei mais na Dua Lipa. Primeiro. Não tem. Ah, tá. Entendi. Na modelo, ele é só como se fosse uma capa. Você só joga por cima do vestido preto. E não ficou bom na modelo. Eu acho que não conversou uma coisa com a outra. Agora, na Dua. Essa foto aqui tá muito best dress. A Ashley, uma YouTuber que eu amo de paixão. Uma das maiores inspirações no YouTube. Nossa, tá muito parecido. Se você não conhece a Ashley, Vale a pena conhecer, fada perfeita. Mas na Dua, eu achei que ficou mais coeso. Trouxe coesão, conceito e aclamação. Aí, eu amei o lacinho. Eu queria saber de onde que é essa foto, né? A que pertence? Será que é um ensaio? Tá numa vibes bem vogue, né? E aqui, a Dua já foi mais fiel à proposta dessa peça. Eu acho muito chique chamar a roupa de peça tá a Dua Lipa foi muito mais coerente ao escolher essa saia ela escolher né mas aparecer com essa saia ornando com esta peça aí tava muito linda a Dua Parabéns viu um cabelão novamente dois pontos para a Dua Ai esse aqui é polêmico eu queria saber quem é o designer porque isso aqui tá complicado né tem um top de couro aí depois tem uma renda vermelha e uma renda verde e a modelo ainda tá segurando um chicote aqui do minatrix e uma bota acima do joelho aí aí eu acho chique e a modelo tá pálida né coitada será que ela comeu no dia vida de modelo gente não é fácil viu tá modelo que trabalha nossa não é fácil agora nossa eu amei a época da Dua essa era que ela tava com o cabelo descolorido em cima e preto embaixo não sério, com ela combinou bastante quem tentou imitar não ficou bom mas não nossa gente ai Dua que saliência nossa é realmente três pontos para ela que eu nem tenho muito que comentar tá desleal a comparação da modelo com a Dua Lipa né Vamos combinar aqui, pelo amor de Deus. Acho que esse é o meu favorito da lista. Assim, na modelo também, não precisava desse negócio na cabeça. O óculos até que talvez passa. Mas agora, essa roupa eu amei. A bonequinha não soube brincar quando colocar a Dua Lipa do lado dessa modelo. Por quê? Na modelo, né... Não dá tá uma proposta legal, mas a Dua usou a roupa inteira, exceto daqui para cima. Ai, ela tava na neve. Eu acho que a Dua Lipa passou frio, porque isso aqui não tá com cara de que cobre o suficiente para neve, não. Meia e sapato de salto na neve foi só para dar o close mesmo. Digo, que eu tenho lugar de fala de pessoa que morou na neve. Mas o close foi bem dado aqui, viu? Ai, a pose tá linda. Ah, a combinação, o cabelo nem dá para ver direito, mas eu vou passar esse pano. Ei, vamos de 4 a 0 para do Alipa, né? Esse aqui, ó, quem usou foi a cunhada dela, um vestido que vamos combinar. Qualquer feira você acha um vestido desse, né? Para mim não teve nada de especial. Parece sabe o que? Papel reciclado, quando tá juntando papelão, papel para reciclagem. Essa é a estampa aqui, ó. Mesma coisa. Mas na Dua, que tá com a carinha da Manu Gavassi... Ai, entregou, viu? Eu amei o colar que combinou com o brinquinho de flor. Nossa, a Dua Lipa é muito bonita. Nossa, nela brilhou mais, né? Na Gigi já tava brilhando, não é isso. Eu tô falando da roupa, não da modelo aqui. É, mas na Gigi não brilhou muito. Na Dua, deu fecho, viu? Essa roupa, eu não acho feia na modelo só acho que a modelo tava muito mas nossa essa roupa é linda aí eu amo essas camisetas que tem uns decote ousado essa calça de couro é bafo viu e tem uns recorte também amei agora na doa é realmente é desleal comparar com a modelo aqui né Ai esse vestido parece muito um que a Rihanna usaria, né? Ele é bonito, mas quando você vai aproximando, você vê que ele tem um desfiado estranho. Agora, na Dua, aqui, ó, a gente vê que tem um pezinho da Dua, tem um banquinho, joias, né? Aqui foi outra proposta, né? A modelo tava só com o vestido, a Dua não. Falou, eu vou dar o close. Eu não sei se é a iluminação, mas a cor também tá diferente da passarela. Parece que até a textura é diferente. Será que tá parecendo? De longe, assim? Aquela bala delícia, bala de coco que tem aniversário, amo. Que amo esse aqui. Nossa, eu achei o máximo. Eu usaria, mas na modelo tá muito folgado, né? Nossa, a modelo uhum. tem uns dedos bem tortos, né? Gosto da combinação que a modelo tá usando de botinha branca, astronauta. Acho que combina assim. Ai, sou doido com uma bota branca, acho que combina assim. Mas na do Ali, nossa, gente. É realmente, né? Muito parecida com a Manu Gavassi. Chocado, é realmente do aqui. Você serviu, né? Ai, eu sou doido com essas roupas que reflete também. Acho o É mais um, um a zero para duas né? Esse aqui, gente, nossa, tava difícil de salvar, viu? Vamos começar de baixo para cima. Essa botinha, nhau. Não, não, não que essa meia preta rendada de barra? Esse vestido tá igual um cupcake, tá bem caricata essa maquiagem também, né? Uma coisa mais palhaceta, não sei. Que essa rede na cara agora na du nossa, e olha a Dolly, usou o mesmo véu que a modelo tá usando, mas deu uma pegada diferente, né? um peito apertado aqui para uma sensualidade, uma coisa mais século XIX. É, vou ter que concordar, viu? Essa roupa aqui... Meu Deus! Tá parecendo que a mulher tem 3 metros de altura. Como que tiraram essa foto dessa mulher desse tamanho? Hã? Nossa, tá aparecendo na Eleven. Às vezes é isso, né? O armário do mundo invertido. Essa roupa não tá bonita na modelo. Sei lá, tá aparecendo... Sabe aquele negócio que foi na frente do carro? Esses carros muito chique. É essa modelo aqui. Esse vestido é do Valentino. E ela foi se apresentar no Graham Norton Show. Eu achei maravilhoso. É polêmico, sim. Mas, nossa, causa um impacto enorme. Na modelo, não dá para ver com riqueza de detalhes. Mas tem até uma cor diferente aqui nessa foto da Dua Lipa. Ele tá mais amarelado. Ali tá parecendo aquelas franjinhas de festa. Não muito chique a Dualipa, tá aparecendo também uma entidade aqui, né? Tá. Esse aqui, quem usou foi a Sen também um parecido. Não sei se era esse mesmo, não. Mas esse aqui, a modelo tá perdida no vestido, né? Você só vê vestido. Eu acho esse vestido maravilhoso. E na Dualipa não teve ali aquela briga, é a modelo. É o vestido? Não. É uma coisa só. Nossa, a Dua Lipa é alta, né? Deixa eu ver a altura dela. Dua Lipa. Ela parece ser alta, né? 1,73. Nossa, parece ser uma cavalona. Ah, esse vestido é maravilhoso. Eu acho que isso aqui... Eu acho, não. Eu tenho certeza que é da mesma passarela que tava com aquela roupa de florzinha azul bebê, que eu amo. Esse dá pra ir na neve. Pode ir tranquila, Dua. Mas, ai, ah, essa estampa é maravilhosa. Não sei se dá pra ver, mas é uma florzinha. Uma vibes bem anos 60, né? Eu queria que esse trem na cabeça não tivesse aí. Que tira a atenção da modelo. A minha maquiagem da modelo também. E a dor foi o quê? Dar um passeio em Nova York. Isso tem cara de Nova York. Não sei se é não. Tô falando de Gogó. Essa roupa, que é a quente demais, ela usa aberta. Uai, do Alipa. Nossa, a calça é bonita, né? Ah, esse ocão também. É, Dua. Trouxe vida pro look, né? Não parece que é outra coisa na Dua Tá gostando? Aproveita e se inscreve. Deixa o seu like. Vai comentando aí, Breno. Acho que você passou pano. Ou também manda pro seu colega para vocês comentarem juntos. Pra terminar, eu vou trazer uma vibes mais Piratas do Caribe, mais Carrie estranha. estranha. Oh, e a roupa da Dua Lipa lá no fundo, gente, servindo de cenografia? Eu não sei. Eu só sei que não tá bonito, não. É um trem mal acabado, grande, parece que tá duas vezes maior que a modelo. Ah, na Dua Lipa eles ajustaram, né? Não são um bobo. Vamos de Manu Gavassi vencendo aqui esse look, viu? Sabe o que, que tá parecendo? Festa anos 80. Se sua mãe, ou a tia ou qualquer parente sua tiver uma foto dos anos 80 numa festa, pede para ver. Porque com certeza você vai achar isso aqui. Na Lipa, trouxe uma modernidade. Eu senti, viu? Ai, amei a pose também. A Dualipa tem esse poder, né? Trazer vida para as roupas. E é por isso que a gente tem esse quadro. Porque na passarela a gente vê as coisas assim... Mas quando certas pessoas usam... Palmas para você também, porque muito obrigado pela sua companhia. Te espero nos comentários e também no próximo vídeo. Um beijo, neném.